Vivemos em meio a pressões todos os dias. Sofremos pressões no trabalho, sofremos pressões no trânsito, pressões na família. O mundo é movido à pressão. Porém, Jesus nos ensinou que nós temos que ser mansos em meio às pressões. E não é uma tarefa fácil. É algo que nós precisamos de um poder maior, o poder de Deus. No livro de Salmos, capítulo 25, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Você viu como é bom ser manso? Aqui diz que Deus ensinará aos mansos o seu caminho. Deus quer te ensinar no dia de hoje a exercer a mansidão que é uma grande virtude. Jesus foi um homem manso. Fora Jesus, Moisés foi o homem mais manso que existiu. E nós devemos aprender com Jesus, também com Moisés, a herdar a mansidão. Deus te abençoe no dia de hoje.